Galera, eu vou fazer goei, hein, mano, mas... Confesso que eu tô meio apreensivo aqui de querer fazer essa guia, mano. Ou melhor não. Vou fazer, mano. <coughs> vou fazer, vou fazer. Só que assim, mano, vai, vai ser crime, tá ligado? Eu, não, eu nunca joguei ranqueada com esse boneco aqui não, mano. V vamos ver o que, é que vai sair disso aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Contra a Xin e Victor parece, parece ser interessante, né? Contra a Xin eu devo me fuder no começo, mas depois é de boa. Aquele flash nível 1 por Prime, certeza, ô, ô Bruno? Ó os caras. Flasha não, se não flashar tem Prime dia 19. <risos> O cara tá falando que se eu não flashar tem em Prime dia 19, galera Né, então vai ser é isso aqui, ó O cara no jogo, mano Tá ouvindo nós, né, mano Se a Lulu aqui tá escutando a gente Qual a chance de ter alguém do outro time escutando também, né, mano Depois que usa o E ganha... Olha, o Gusgole nasceu Que isso, mano que isso? Eu tô sendo mimado pelo meu time? Eu tô sendo mimado pelo meu time. Olha o big list que eu tô recebendo. Eu vou bater nesse aqui pra assustar o Kong, ó, mano. E ele provavelmente pode querer vir na minha jungle, ó lá. Já revelei ele, ó. E ele vai vir mesmo assim, hein, mano. Tem que esperar ele aparecer, mano. Ou eu passo uma trinket aqui agora. Ó, o Xin Zhao entrou. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, já deu bom, já deu bom, já deu bom, já deu bom. Já deu bom, já deu bom, já deu bom, pai. Uh. Ai, mano! Caramba, se eu tivesse. Se eu tivesse de W, galera. Cara de carrapato. Mano, alguém me conforta aí, mano. Falando que não foi tão ruim eu ruxar essa bota de CDR. Papo reto, mano. Eu tô, eu tô começando a perceber que eu acho que foi ruim, mano. Tô, tô levemente arrependido aqui, velho. Né? Mano, eu tô aplicando o um pouco de conhecimento que eu tenho sobre o League of Legends aqui, mano. E lançando o campeão primeira vez na ranqueada, né, mano. Nossa, só Riven é brother, hein, mano. Porque, pô... Ele tá fazendo questão de proteger minha jungle, mesmo a wave dele ficando ruim, mano. Ó, ele tá aí, ó. Boa, Riven. Caramba, o Riven salvou meu campo, mano. Cara forte, mano, essa Riven, velho. Eu vou jogar pra mim, hein, mano. Eu vou ser meio que... Eu vou fazer uma gameplay um pouco egoísta aqui de... Só pegar recurso pra mim, tá ligado? Fazer objetivo, etc. E lá vai, mano. Vai ser esse o plano. Cria fendas, mano. Também tô pensando muito de criar fendas logo, velho. É um spike cabuloso do boneco. Ah, o que, que é isso aqui, mano? Isso aqui não existe, velho. Ai, mano, que merda é essa, velho? Vou ter que guivar o bagulho, mano. Pô, é sério, mano? Não vou poder fazer, não posso fazer. Não, não, não vou poder fazer. Hum... Hum... Isso aqui foi paia, hein, galera? E aí, mano, eu tento lutar isso aqui agora. Tô sem flash. Hum... Opa! Mata o cara, mano. Ô, o EZ tá de graça ali. O EZ fazendo gracinha. Mata o cara, Z. Mano, os dragões eu tô pegando, hein, mano. Meu time tá perdendo, né, assim, em alguns lugares. E dois dragões já foi meu, mano. Foda-se, é isso. Mas eu só vi a cabecinha, velho. O nosso scaling aqui é muito bom, mano. Todo mundo escala, velho. Ih! Ih! Onde você vai, Zé? Onde você vai, esse rapaz? O que, que ele tá arrumando? Não vai arrumar nada. Ai, ai, ai, eu não posso fazer isso aqui não, hein, mano. Mas lá vamos nós. Meu mid laner foi solado pelo ADC inimigo, beleza. EZ é, completou, show de bola. Tô chegando, é a hora da verdade, hein, galera. Vamos ver se nós sabe apertar os botões com o boneco. Redis Nation! Redis Nation! Mano, eu, eu senti que eu errei tudo, foi isso mesmo? Nossa, eu joguei muito mal, rapaziada. Que crime, mano. Sério, que nojo, velho. Eu joguei muito mal, mano. Meu Deus do céu, velho. O boneco é roubado, mas nós joga igual um pastel, né? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mano, eu tô saindo fora, mano. E ainda acho que eu vou morrer igual, né? Calma aí que eu tô saindo fora, mano. Obrigadão aí, o Arthur P... Ai! Valeu pelo seu primezado aí. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigadão pelo apoio, meu lindo. Nossa, eu matei duas pessoas do time, galera. No! Brinca com esse cara não. Ai! Nossa, eu matei meu time inteiro, galera Que loucura, eu não sei jogar com esse boneco não, mano Mano, alguém aponta erros aí, galera Aponta uns bagulho que eu tenho que ter de malícia Com esse campeão, mano Aliás, eu acho que vocês já falaram, né, mano É tudo, né, tudo, né Fodeu, galera, acho que nós vamos ter que guivar isso Na visão que nós roubamos, mano Sou especialista em roubar barra Mano, por que, que o bagulho me stunou, galera? Ih, deu boa Vai, solado, maluco, solado. Pera aí, Zé. Vem cá, tesourinha. Olha, né, galera? Na época eu não fiz nada, né, mano? Foi mais o. Foi mais o Kork. O Kork fez a boa, mas. Fala dele, galera. Fala dele ali, do x 1 com o Kong ali na pegada, na sustância, na malevolência. Mano, o bagulho do Bard me stunou aquela hora, mano. Era porque ele tava no círculo, né, velho? Eu tenho que esquecer esse bagulho, eu tenho que lembrar desse bagulho O campeão é roubado, mas não tanto, né, mano Se, se eu tiver no círculo e tomar as paradas, fodeu, velho Agora acabou, galera Nosso time que já era bom no scale late game Que esse Baron aí, tipo, só acabou mesmo, né E olha que eu tô tentando zicar o rolê Mas esse Xin Zhao não vai fazer muita coisa mais pra frente, não Esse Kong aí tá tiltado, certeza Nossa, velho, eu tomo muito tempo de controle de grupo. Eu preciso tomar cuidado nisso, velho. Penta? Eu vou dar penta? Não, não é possível que eu vou dar penta. Vamos, vamos, vamos! Vamos! Ó, vou dar penta! Não! Eu tô falando, mano! O boneco, velho! Eu falei! Eu falei! Ó o penta! Ó o penta! Da... Pum. Ah, a galeria da pinta, mano, pra concluir a teoria que eu falei do boneco, mano. Quem lembra a teoria que eu falei do boneco, mano? Que o boneco, mano, qualquer idiota joga bem com ele, é só você sair apertando os botão. Não, não tem segredo, é só você apertar os botão, velho. Lembra que eu falei isso mano? Ah, mano, pensa se eu dou... Mano, pensa da pinta com o campeão, primeira vez jogando, mano. Marquinhos pra que servem as almas recolhidas com o feed. Mano, foca o bagulho aqui, galera. Seriedade no processo. Vai cair uma ult do bardo. Dependendo do jeito que ela cair, fodeu. Vai lá. Vai roubar, não, fi. Aqui não, pai. Mano, eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu juro pra vocês que eu não sei. Eu só tô apertando os botão mano. Eu juro que eu não sei. Agora eu usei zonas. Agora eu pensei pra usar. Mano, acabando aqui, eu tento ver pra tu, Caio. ela lá, até acabou, né? É, o daninho magro, né? Dano recebido bastante, né? Bastante. E é isso. <música>